Oh,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 Agora, fala meu povo, tá na hora do TVC agora. Vou me aprontar ainda. Meu Deus, tá na hora, tem que trocar de roupa. Olha, daqui a pouquinho tem o cofre. Quatro dígitos separam você de uma bolada no TVC Agora, que começa agora. Olá, Fernando. Olá a todos que estão acompanhando o TVC Agora. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando cinco trailers nas unidades de saúde aqui do município para aumentar o atendimento ao público. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de acidentes na BR-262. É né, já, já. TVC agora. Fala meu povo, estamos chegando de novo na sua TVC HD Canal 13.1, da licença, ou de casa. Estamos chegando com mais uma edição do TVC Agora, informação, entretenimento, prestação de serviço no canal 13.1 da TVC HD, no 106.5 da Rádio Cultura, nas redes sociais. Estamos no Face, Cultura TVC e JP News MS, as nossas páginas. Está no ar o programa da Família Três Lagoense e você meu convidado, minha convidada, é para nos fazer companhia é, neste programa especial. Eu sou Fernando Moraes, para a gente que ainda não se conhece... Esta Mari Verdã. Tudo, Tudo bem, bem Mari? Fernando? Bom dia, Como é você bom tá? dia. Eu tô bem, graças a Deus. Bom dia pro pessoal de casa que está aí nos acompanhando nesta terça-feira, mais um dia. Maravilha! E junto com a gente. Uma grande equipe aqui nos bastidores. Para entregar para você mais um TVC Agora. Ô, eu, eu, Mário, falei de informação, falei de entretenimento, mas esqueci de falar dos prêmios, minha cara Mário Verdão. São muitos, Fernando, muitos, muitos prêmios, né? Nós temos o cofre que está de volta. Ontem foi o nosso primeiro dia de cofre. Hoje já tem 120 reais E hoje, gente, a participação é pelo nosso WhatsApp. Nosso novo WhatsApp, então é 3509-7500. Já salva aí no seu, no seu celular, né? Já salva, 3509-7500. Já pode mandar uma mensagem, fazer o seu cadastro, é dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Rapidão. Depois você fez uma vez, não precisa fazer de novo, tá bom? Tudo certo? Então já vai lá, porque daqui a pouquinho, olha, nós temos... 120 reais no cofre. Então já vai mandando aí a senha que você acha que vai abrir, que você acha... De repente as pessoas pegam a data de aniversário, né? Placa Pega do aí carro. Pega a placa do carro, é, número da casa, enfim, já manda aqui pro 3509-7500. Mas olha, antes de você mandar, tem que fazer o cadastro, tá Isso bom? Isso o é bem rápido... Rapidinho, dois minutinhos você faz seu cadastro e pronto, já está habilitado para participar de todas as promoções aqui do Grupo RC de todos os veículos aqui do Grupo RCN de comunicação, tanto da TVCHD quanto da Rádio Cultura, Rádio Band FM, é, enfim, você vai poder interagir com a gente, fazer uma reclamação ou denúncia. É, de repente você quer participar do TVC na rua, alguma coisa aconteceu no seu bairro, você entra lá, faz a sua denúncia, tudo através desse número. É o número mais premiado do Brasil, é o 3509 750 Zero, zero. Olha só, gente, ainda falando aqui da nossa interação, tem as nossas redes sociais por lá, você também pode continuar comentando, viu, compartilhando. Hoje o sorteio aqui do cofre, do cofre nas, das senhas, eita, hoje tá enrolando tudo aqui. O sorteio do cofre das senhas será pelo WhatsApp, mas você pode falar lá do, no Facebook, comentar o seu bairro, né, de onde que você tá assistindo a gente arroba cultura tvc e também arroba jpnewsms é isso aí, manda sua selfie conta o que está acontecendo aí na sua vida a gente quer saber, hoje tem casa é sua? Hoje tem a casa é sua hum. nós vamos falar de um lançamento ah, é. de um livro muito ah, é? legal, muito legal. legal, fala sobre prosperidade feminina hum, interessante essa pauta, hein? Muito bacana muito bem, a gente quer saber a respeito. inclusive o dia do, dia do escritor, dia do livro está próximo, hein? Está próximo, esse né? mês nós temos o dia do livro é, nós teremos também os bastidores da política com Ela Que Sabe Tudo. é Política local, estadual, é com a Ana Cristina Que Sabe Tudo. Traz todos os detalhes direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas e da Assembleia Legislativa. Nós falamos com o nosso querido amigo Gerson Vassuf. Isso mesmo. Nós conversamos também com a Secretaria de Educação de Três Lagoas, que explicou, Fernando, a estratég as estratégias né, de monitoramento das escolas da cidade. É isso aí. E tem dinheiro fácil no nosso cofre, tudo isso e muito mais no TVC agora que começou. Dá o play aí, garoto! de Utilidade Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços e imperdíveis. Feirão Imbatível, Valeça, só R$ 9,99. Jogo Seis Copos Amazon, Danadir Figueiredo, apenas e 10,99. Carrinho de feira, vários modelos, por R$ 79,99. As Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e de Decoração Lojas G. A gigante do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 Ou pelo Televendas 99288 6822. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Terça-feira ensolarada aqui em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 21 graus e a máxima será de 32 graus. Pois é, o período aí da manhã foi de céu aberto, poucas nuvens. E agora na parte da tarde, gente, as nuvens começam a se juntarem, né? E tem possibilidade de um chuvisco em áreas isoladas aqui de Três Lagoas. Mas vamos dar um pulinho lá fora, vamos ver como é que tá o céu neste exato momento aqui em Três Lagoas. Se tem nuvem zero nuvens, né? Olha, já nessa área aqui, já aparece um pouquinho de nuvem para nós. Então, no, na parte da tarde, essas nuvens começam a se juntar em algumas áreas, né? E pode aí ter chuvisco, sim. E olha, solzão aí, já tá iluminando desde manhã, desde o primeiro momento aí da manhã. Então, bora se hidratar tomando uma aguinha, viu? E amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva para Três Lagoas e algumas cidades da Costa Leste. E essa chuva, gente, vão até sexta-feira. Então vamos conferir aqui como fica o tempo e a temperatura aqui na nossa região amanhã. Três Lagoas, então, mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 30 graus. Água Clara, 21 também a mínima e a máxima de 33. Então lembrando aqui Três Lagoas, ó, tempo nublado, Brasilândia já tem... Sol entre nuvens, né? E água clara já começa com chuva. Vamos saber a parecida do tabuado, como que fica? Olha só, mínima de 22, máxima de 30 graus. Paranaíba, máxima por lá também é 30 graus. E inocência, 30 graus. A diferença mesmo é o tempo, né? Então, a parecida do tabuado fica um pouco ensolarada amanhã. Já Paranaíba, inocência, tempo nublado.